Agora vem aqui comigo, porque antes de encerrar o Baianoá, eu quero mandar aqui os parabéns para Lito e Peixe da Macena, os dois irmãos que estão fazendo aniversário hoje, lá da ladeira do Pepino, em Brotas. É Salvador inteira aqui, conectada com o Baianoá, Bahia também. Um beijo para vocês, até amanhã, boa semana, viu gente? Tchau, tchau. 8 horas e 35 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia. Bom dia a todos. Foi sepultado neste domingo o corpo da menina Lara Nascimento, de 12 anos. Ela foi encontrada morta em Campo Limpo Paulista, na Grande São Paulo.